Não posso esperar para ouvir de todas as pessoas que estão participando do próximo painel. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por se juntar nessa conversa sobre terminar a finança da indústria fósil com o dinheiro de America and also just around around the globe, and so that and that's the whole point of today is, is talking about how we can work together uh, in various forms—labor, grassroots, uh, to our local governments, to our federal governments, national governments—to to ending this. I wanted to want just give you all a a quick opportunity to introduce yourselves. And, and share with our viewers um, a little bit about your your background and i'm going to start with with our friend bill and, and then I'll, i'll and bill then you can pass it to you. tracy let you just say first of all many many thanks for convening us. i've had a long time I I will pass to my friend Sharon to So this is the time. We've actually been saying now for almost a decade that este é o momento. Nós temos que colocar agora que todas as companhias têm que passar por uma transição. As empresas de combustíveis elas têm que, de fato, parar com isso. Nós temos que fazer com que elas saiam do, do negócio. É o tempo. Agora. O tempo é agora, é muito importante, é urgente. E nós temos que participar da resistência. Temos que fazer a transição da, na, da área de combustíveis fósseis. Nós temos tudo, nós temos a tecnologia, nós temos a, a área financeira, o financeiro, a capacidade. E temos que mudar, fazer a transição para o, a área de renovação, do renovável. Nós precisamos de um plano transparente, até mesmo com relação a como proteger os trabalhos dos, das pessoas, o que fazer com os trabalhadores, o que deve ser feito o que deve ser feito é muito simples, é fazer com que os trabalhadores consigam ter uma um pensão, ter uma economia segura, para que eles tenham um salário, um suporte do salário deles, para que eles tenham o suporte dos... O suporte da área deles, que eles não deixem com que eles percam o trabalho deles, que eles não se encalhem, com, que não deixem com que as empresas pensem em encalhar com os seus bens. Eu sou o Drummer, no New Consensus, e eu concordo completamente com o Cher. Eu gostaria de adicionar a isso, que há uma equipe econômica, even call it an ideology right now. Uh, this hostility to government, our government, the instrument of the people playing an active role in facilitating, and at times, powering this transition. Uh, that ideology uh, has transferred into a doctrine uh, where there is active resistance to anything that sounds like our governments at every level would be in some way involved, and, and in some cases leading this transition. And so, uh, we're talking about financial regulation, you know, uh, outlawing and monitoring and regulating the amount of investment that can go to fossil fuels, right? Uh, those aren't assets, as, as Bill has famously said. Uh, those are, you know, oil, you know, oil deposits, um, and these, uh, uh, no, these aren't assets. isso exige e de alguma forma isso engatilha é, as pessoas acham que a gente está querendo eliminar totalmente o setor privado. Então eu vejo essa hostilidade é, em relação a as pessoas que têm medo do governo é, ter um papel ativo oi todo mundo eu sou Mitseu Jantela eu sou uma ativista do, do da troca desculpa eu sou uma ativista da área de, do clima a Filipinas é um dos países mais vulneráveis na área do da, do da mudança do clima. Os últimos três... Eu Nos últimos três é, é, tempestades tropicais que houve na Filipina, eu tive que... Eu fiquei dias sem eletricidade. Nós também temos problemas com água como se isso como se isso fosse a solução do mundo é, temos que nós temos a solução agora que não não não faz sentido para mim alguma pessoa que está vendo o problema com a o a crise do clima não não cuidar disso não procurar ajudar a fundar a, a, a criar Criar uma solução para isso. e não tem, não nós temos nós não podemos liderar o nosso mundo à destruição. Nós temos eu não eu fui para a área de matemática porque eu pensei que eu nunca teria que lidar com matemática e coisas assim e gráficos e eu acabei descobrindo que fazer parte da ma, na matemática eu, esses gráficos iriam ajudar para que eu trabalhasse com com a área do clima. Nós não vemos somente números ou figuras. Nós vemos pessoas. As coisas que nós vimos é, nas documentações, o que nós vimos é, em charters, essa situação é tudo usado na, nas áreas climáticas. Quem é que está fundando? Quem é que está ajudando no, na fundação da, da, do carvão? Isso é um problema global e nós temos que cuidar disso. Temos que cuidar do problema do, do clima. Muito obrigado a todos. Por por essas, essa abertura, muitos, muitos insights. E, e eu realmente poderia deixar né? todos vocês falarem, é, eu e o público falar, tudo. e acomodou, que eu gostaria. De... Aí eu quero começar com o Demó, e perguntar como é o fim do financiamento de combustíveis fósseis é de um mundo melhor. É tudo, né? É, eu acho que quando a gente fala sobre transição, mas se a gente está colocando mais combustível ao fogo, que é a finança. Isso é mais coisa que a gente vai precisar fazer transição. Chega ao ponto que... Eu vou ser bem claro aqui. Eu me lembro, como você falou, que tem um background de finança, ele conhece todas as famílias e tal. Eu estou reabraçando tudo isso agora. Eu evitei estudar contabilidade na faculdade, fui aprender... É, outras coisas e aí eu falei eu tenho que a idade isso importa e eu fui falado foi falado para mim no começo de 2020 que eu devia esquecer sobre o, o nosso sistema de reserva federal que é o nosso banco público que regula os outros bancos e fala o que é que eles podem fazer ou não podem fazer são os reguladores mas eu fui falar falaram para mim no início no 2020, que o Sistema de Reserva Federal gosta de ser devagar, medido, devagar, então não pensa muito nele, como um vetor de influência para a transição é, do combustível de fósseis. E aí o Covid veio. E literalmente a gente viu o Sistema de Reserva Federal, é, assim como disseram no Bloomberg, que o Sistema de Reserva Federal retirou tudo e mais um pouco do, da crise do Covid, é é, da, da queda da, da economia do, do Covid. Eu diria que um ano depois do início, até agora, a gente não viu nada para pra, pra, as outras coisas. E é isso a gente pode ver que eles podem não só criar, mas controlar o fluxo do capital na nossa economia. E a gente deve usar essas ferramentas para tirar todos os investimentos públicos e privados dessas coisas que fazem mal. E eu estou o que eu estou falando aqui, há um ano e meio atrás, que era o revolucionário, estou finalizando. Aqui. A gente está vendo que é completamente impossível. É interessante ver isso está acontecendo e novamente nós temos as ferramentas para eliminar os combustíveis fósseis well, e fazer just pulled out the finance today. today and there was no plan for transition, no alternative investment plans from government or the private sector in those communities. Then that would be devastating. But that's why we support just transition so that there is in fact a plan that people can see and trust that they have hope. Hope is the centre of it, of a secure future for themselves and their children. And then all our polling is the same as yours. People know we have to face the climate emergency. People want their governments to act. And I was interested to look indeed at the public finances, because I think private finances will increasingly, and we're seeing it now, in fossil fuels will shift as, as they start to see the risk from their own shareholders demands, but also the capital return risk. But if you think about public money, 70% of emissions are not taxed at all, not taxed at all. $500 billion goes to public subsidies on fossil fuels, while only 300 billion goes to renewables. And of course, ODA to help with the developed economies where we could be sharing technology transitioning all economies, making sure that everybody is indeed part of a more sustainable and resilient future, then it is, you know, less than 5% of any kind of ODA, and I think it's actually far less than that. So we need to see all of this ramped up in action. Renewables should be at the forefront of people's minds, whether it's government or private investors but also making sure that those fossil fuel companies transition and that's got to be part and parcel exactly of the governance regulation um, framework that uh, that in fact uh, you just laid out there's there's a big question in my mind though about how we actually generate that kind of leadership there are governments in the powering past coal alliance that are making a difference and indeed uh, Antonio Guterres said to them just two weeks ago that they actually need to make sure just transition measures or people's confidence are in place but I don't see the same push on oil and gas even if anything there's a renewed set of demands with the kind of almost false profits beyond a transition period of uh, of abatement for gas and indeed uh, transition into hydrogen that's not green hydrogen now are these part of some transition yes but for how long what's the time frame what's the promise for people and investors of what happens then i think that people who who are watching this realmente querer ouvir a sua visão sobre como nós podemos proteger os trabalhadores, certo? Então, é, os trabalhadores, certo? São pessoas que provavelmente fazem seis dígitos no seu no seu salário, que é uma coisa perigosa. De uma certa forma, com os renováveis, não representa é os mesmos... O que pode ser feito para que o trabalho da que o trabalho da energia renovável entre? Nós vemos muitos é, muitas muitos, muitas coisas acontecendo, muitos contratos, mas não é o suficiente. ITSC's just transition center indeed the AFL and um, groups like the New York Labor Council have a terrific... Nós nós vimos diferentes grupos trabalhando para que as coisas aconteçam, aconteçam na área do clima da of jobs, rate, right social dialogue, which is really qual é o problema com o, isso? O que nós queremos são acordos com o, com o agreement. Mitty, eu adoraria que você compartilhasse um pouco mais sobre o que você vê nessa questão dos, dos jovens ativistas. No período, o que que o, a finalização das, do financiamento significa para você? Basicamente, priorizar as pessoas e like o planeta sobre mandou Eu sinto que aqui nas Filipinas é muito claro para nós por que que é algo que tem que acontecer. E é claro que nós temos que olhar para os nossos trabalhadores, para os nossos fazendeiros e não deixar ninguém para trás. É sobre isso que a gente está falando, essa transição, é, quando a gente está liderando essa transição do mundo. Aquelas pessoas que estão é, nos provendo a comida, que estão dando a base para a nossa comunidade, que vir junto com a gente. Então, terminar com a finali... ah, o financiamento, dos... é requerimento para a gente ter uma, uma transição. Não tem como a gente viver numa sociedade apodrecida como essa. Dessa forma. Por exemplo, o Standard Chartered Bank, que é o banco que hoje em dia banca os combustíveis fósseis, eles deram 24 bilhões de dólares dos combustíveis fósseis. Logo depois do Acordo de Paris, e, e depois do Acordo de Paris, 60 maiores bancos eles chegaram a colocar 3,8 bilhões trilhões de dólares <risos> eu, não sei, eu sou uma matemática e eu não sei nem fazer não sei nem que número é esse todo esse número, todo esse dinheiro em coisa que a gente sabe é bom e eu não entendo o que os líderes mundiais e a cena pública e os investidores privados não vêm da mesma forma quando é tão claro para nós que isso é uma questão de viver morto eu já disse e eu vou repetir porque é tão simples assim nós temos que começar a priorizar a vida das pessoas. E a gente não pode continuar fazendo isso se a gente continuar pensando: ah, redução de 5% do desenvolvimento do carvão, ah, continuar com os desenvolvedores de carvão, ah, estamos fazendo o melhor que qualquer fazendo... precisa disso, a gente precisa de ação. Nós precisamos de ação agora, hoje. Nós devíamos ter começado a transição já. Não deveríamos ter começado. E, e é um absurdo que o Hemisfério Norte ainda não tenha começado isso. Os trabalhadores, muitos trabalhadores é, do Hemisfério Norte, eu já conversei com alguns que estão trabalhando internacionalmente, e eles também já estão a bordo para a transição. Então, o que, é que está nos mantendo é a, é a ganúncia e o lucro. E eu diria, inclusive, o porque Se nós soubessem, soubesse, eu fico assim, gente todo Ano Ano passado eu não consegui voltar para casa porque a gente teve uma enchente de 20 metros e eu tive que ficar na casa de outra pessoa sem saber se a minha mãe, minha casa foi consumida pela enchente, se a minha mãe estava no telhado. Então é, como é que a gente está ali por conta da indústria do, do -curo -curo -curo -curo -curo. E eu digo. É, é, é suficiente, pega. passar para essa transição que a crise do clima não é daqui a 10 anos. Agora, eu vou usar muito essa analogia. Eu sinto que, talvez, por conta dos adultos que fazem tempo que não estavam mais, já saíram da escola, eles não sabem mais o que é um caso. E, para mim, eu sempre falo que o professor Ai, eu, eu tenho eu um deadline, eu tenho um prazo. Eu, night, eu, feliz, eu tenho um é grande dever de, é é de casa. Eu não posso começar na noite anterior, senão eu vou falhar. E esse é um grande dever de casa que nós temos. Daqui a responsabilidade uh, para ir. A é fazer precisa começar. A é gente precisa começar. Quando a gente estiver com o quê? Em relação àquele livro, vai ser tarde demais uma falha individual, uma falha enquanto sociedade. Bill, se você tivesse a MIT na sua sala, você bem Mas o que você poderia compartilhar com ela e com os colegas de classe sobre qual a teoria mudança mudança por trás do, do, do término do financiamento dos combustíveis fósseis? É uma pergunta ótima, fez. Realmente traz à minha mente tantos questionamentos que a Mitzi trouxe sobre os prazos, sobre o tempo, porque tantas pessoas que trabalharam sobre isso por décadas, amigos antigos como Yabissano das Filipinas, grandes heróis de, de, de todos os países, de todos os estados. Eu estava conversando com o Damon, pensando sobre todas as pessoas em Illinois, que por esses anos lideraram essa batalha. Se nós tivéssemos 50 anos para resolver esse problema, nós estamos mudando as zeitgeist, Estamos uma mudança de época. Estamos no a negação do clima foi embora com... junto com o Trump num avião para a Flórida. Então nós estamos fazendo progresso. A questão é que nós estamos... não estamos fazendo progresso rápido o suficiente. Porque aqui, no final, nosso inimigo é a física. E a física é implacável. E a gente vai ter que encontrar, com, vai ter que entrar nos termos dela. E os cientistas já nos deram os prazos que a Mitsu estava falando. Eles disseram que até 2030, se a gente não tivesse uma transformação fundamental do nosso sistema de energia, que é cortar as emissões na metade, em 2030, que é daqui a nove anos. As chances da gente alcançar o, as metas que a gente é, é, colocou são nulas. O que, que isso significa? Significa que as instituições financeiras, os grandes bancos e as administradoras de ativo, ainda estão colocando dinheiro na, e que ainda estão colocando dinheiro na, na indústria de, de combustíveis fósseis, estão cooperando é, e, e negando tudo que a gente sabe sobre o que os cientistas deram eles estão realmente apostando e tentando tirar dinheiro e pessoas que já trabalham há, dez, trabalham há mais de 10 anos nesse desinvestimento das, das empresas de Demon, estamos esperando boas notícias de é, Ann hoje, então mantém seus olhos abertos Aquela, essa campanha anti-corporativista co tinha um, fez um esforço de realmente ir atrás dos financiadores. É, o último lugar que eu fui no ano passado foi para a em Washington, porque a gente estava em um lobby no salão é, fazendo um movimento contra o Chase Bank que é o maior investidor em fósseis do mundo. Ele colocou 250 bilhões de dólares de combustíveis fósseis no ano passado. E isso tudo é cura literalmente insanidade. Porque mesmo tudo que você liga no mundo é dinheiro, não vai ter dinheiro no momento que todo mundo tiver que inundar, o, o culto que nós temos é incrível. E a gente não está aqui para descobrir isso que capitalismo investidores, mas eu tenho que dizer que capitalismo, pelo menos a forma como está sendo agora praticado, está aumentando a temperatura do planeta. Está minando tudo, investindo, tudo, tudo que pode manter a base de uma comunidade, de uma civilização. Então, esses caras, eles deveriam ser inteligentes, deveriam estar analisando tudo, deveriam ter planilhas, sabe, até o fim do mundo. Mas, Diabos! Então, é momento agora de a gente triplicar essa pressão esses caras. E a partir disso, algo bom vai vir. Mas realmente precisa colocar isso o tempo todo. E estamos fazendo progresso em Washington. Então, assim como os caras... Ela, ela já não é mais a, a grande capital do mundo. Mas Wall Street ainda mais ou menos lidera o mundo. E, de certa forma, é rápido. Se algo acontece no Chase Bank ou em qualquer outra coisa, isso reflete em todas as bolsas do mundo. Então, pessoas, por favor, continuem. Pressionando, vão atrás desses caras em todos os lugares onde vocês estão. Eles estão vulneráveis. Não existe possibilidade de que eles vão trocar, é, de que eles vão mudar se a gente não colocar pressão nele. O Chase Bank, só, é só 5% ou 6% do, do, do dinheiro deles vai para isso. Então, eles têm outras coisas para fazer. Se a gente pressionar, eles vão mudar. Para que pelo menos eles tenham uma, uma chance de voltar para o planeta. Sabe, o meu foco, a gente é, foca muito na, nas finanças públicas, coisas assim, mas o ponto do Pio, quando as pessoas estão pressionando a. a capital privado para fora pra, saindo dos tipos e além de tudo também criando um, um ambiente para que o governo é, siga aí os outros vão falar um é ok fazer isso é ok fazer essa regulação e porque eles eles vão começar a fazer essa transição porque a gente pressionou então são duas coisas para a gente é, alcançar né? É, a pressão ajuda com que o, o, o, o, as pessoas tímidas e o governo sigam a sua liderança. E ter esse tipo de impacto é, dire, é, é imprescindível. Tá? A imaginação do público sobre a era New Deal inclui as inovações governamentais que acontecem no New Deal per si, mas também inclui a mobilização pela Segunda Guerra. Aquilo foi quando o governo dos Estados Unidos gastou milhares de dólares para reequipar toda, toda a capacidade industrial dos Estados Unidos para notar é, o fascismo é, fora das nossas fronteiras. Mas agora a pergunta é, a gente não consegue... É, reequipar a indústria americana para nos retirar dos combustíveis fósseis e criar uma economia sustentável? A resposta é sim, mas o que nós estamos vendo é que existe um, um dogma econômico. É, olha só que, como está que acontecendo no Covid. É, a propriedade intelectual ela sobrepõe a, hab a habilidade das, dos humanos de andarem por aí, de serem vacinados, não, não, se, não se enganem. Os, as propriedades intelectuais são os reguladores para que a gente consiga tomar vacina. Eu posso falar isso várias vezes. Esse é o ponto. E para que vocês também não, não, não se enganem sobre isso, outro ponto, é que o governo americano tem o poder de pegar esse... esse isso tudo e transformar. Então, esse nosso governo, nós, as pessoas, nossos representantes, ele é super poderoso. Então, eu posso pressionar, pedir o controle e fazer para que trabalhe para nós. Então, essa ideia de que o governo é ineficiente, a forma como é, estão tentando fazer com que o, o Correio... É, coisas selvagens, coisas loucas. Mas isso é deliberar, é, a ideia é que faça com que as pessoas entendam que o governo é ineficiente e devagar. Isso é deliberado. O nosso governo ele é poderoso, ele é para nós e pode fazer coisas possíveis e a gente liderá-los para essas coisas incríveis. Então, toda essa mobilização, que é a prosperidade, nós temos um plano desenhado para o que é possível para se mover para uma economia sustentável tendo um governo liderando e nós fazendo a nossa parte para colocar essa forma do planeta para o passado. É nossa obrigação ser agressivos e fazer com que o mundo se mova mais rápido. E a gente deve ir os nossos irmãos, é, por todo mundo, especialmente porque, como... says, ouvindo tudo isso, para o ativismo é, de base, o que, é que você pode compartilhar com as pessoas para mudar a cabeça sobre como o governo funciona, sobre essas, essas, essas crenças errôneas, né, de que elas não não não, não tem de realmente fazer a mudança. Especialmente para as pessoas novas. Eu acredito que é muito acreditar nas pessoas o, e na esperança a esperar a esperança de algo novo a esperança do que nós merecemos coisas que são que as coisas que perguntamos coisas que que nós queremos transições que nós queremos um futuro que ninguém é deixado para trás que o mundo é para todos um futuro que todos nós podemos viver e que todos seremos realísticos, e por que e nós estamos comprometendo nossas vidas? Eu vivo voltando, e as pessoas já estão morrendo por causa das, das crises que estão acontecendo. E nós temos, temos que ficar em criar imaginações temos que ficar criativos temos que fazer alguma coisa para fazer uma vida sistê sistêmica onde podemos ter mais sucesso Eu digo aos meus amigos que é muito mais fácil o mundo o filmes mostrando o final do mundo sobre zumbis sobre um, algum problema uma pandemia no mundo e sobre as trocas do clima no mundo. Por que não podemos viver, fazer com que o um mundo aconteça, que um clima possa ser melhor? Já vimos que da forma que está acontecendo, não está funcionando para nós. O que podemos fazer para que... Essa pandemia que está acontecendo. Temos que colocar tudo. É, um, é um, uma crise do, do clima da área climática nós temos que permitir que as coisas aconteçam temos que fazer temos que pensar e ter paixão e buscar o que está acontecendo eu eu não vou eu não vou mentir e falar que eu não tenho medo de nada e que eu tenho vontade e que eu posso fazer tudo não é verdade eu tenho muito medo mas eu tenho esperança que as coisas vão acontecer diferente nós temos que nós sabemos que existe riscos e esses riscos que acontecem agora não é nada com o que pode acontecer no futuro temos que mudar a, temos que mudar essa situação do clima da nossa, da nossa das alterações climáticas temos que buscar sempre buscar coisas acontecendo e os, as pessoas jovens sempre têm a esperança, sempre acham que está tudo acontecendo que vamos, e que tudo vai dar tudo certo. Temos que lutar e pensar, ouvir as pessoas é, das áreas rurais, ouvir as pessoas que estão nas áreas de pesca, ouvir as pessoas que estão no mundo. É o nosso futuro, é, é o futuro do, da humanidade. Vida e morte, nós temos que continuar indo. Nós temos que acreditar que um mundo melhor é possível. Qual é a sua maior esperança? Estou inspirada pelo que a Mitty acabou de compartilhar. Então, então de livres para acrescentar. Mitty, qual é a sua maior esperança com relação à mudança climática? Para mim, o que me, me dá esperança é saber eu tenho um amigo em cada continente. Não ainda, mas eu vou encontrar alguns. Brigar, lutar pelas mesmas coisas. Isso é o que eu é onde eu vou brilhar. É o que eu quero, onde nós podemos ficar mais e mais conectados. Oh, isso me dá muita esperança ver o mundo, ver quando mais e mais pessoas brigando por um mundo melhor, brigando pelas coisas que acontecem. Eu eu acredito que isso é inevitável, que isso vai acontecer. A chance para um futuro melhor e para as coisas e para as coisas serem terem mais. Eu, inclusive conheço algumas pessoas na Antártica que trabalham lá, então. ó a minha esperança é que todo o trabalho que nós estamos fazendo está começando a aparecer. Há 10 anos atrás, a Exxon era uma das maiores companhias do mundo e hoje em dia não é nem uma das maiores empresas de energia do mundo. É, inclusive, as empresas de energia renovável na Flórida passaram eles o um valor de mercado. Então, cada dólar que eles perdem faz com que eles fiquem mais fracos politicamente e menos capazes de organizar iniciativas políticas. Então, tem dias que eu fico um pouco mais desesperado e o que me mantém indo, o que me mantém de pé é que a gente está fazendo, a gente está conseguindo fazer a minha esperança para falar aqui sobre o que a mente trouxe, qual é a minha esperança de viver radicalmente, tudo que falando é muito comum. Eu acho que o comum nunca, nunca nunca sai do da, da, da moda. e Ele não é sexo. É, é super. É... Nós estamos certos. Isso, isso me dá esperança. É, as pessoas vão nos alcançar ou a gente vai substituir elas porque a gente está conseguindo. No tema de visão, esperança, vocês veem o movimento climático e como ele estaria se movendo? As pessoas jovens estão realmente organizadas e estão trabalhando duro. Agora a gente precisa pegar os, os as pessoas mais velhas e, e tem tantas pessoas e, e, e, e mais velhas, e o dinheiro tá a maior parte na, na mão delas, e elas ficam assim bloqueadas, política e financeiramente, a mudanças. E a gente precisa... E a, a galera da Mit realmente pressione os mais velhos para que eles fiquem envolvidos completamente, para que eles... Porque eles estão prestes a serem as pessoas que deixam esse mundo pior do que encontraram. Isso não é um legado. Eu vou pular. Essa pergunta, eu sinto que eu sou um, relativamente um recém-chegado para esse momento do clima. Eu era da economia, estava organizando coisas locais, como Chicago, criar oportunidade para as pessoas jovens e nas comunidades. Realmente lutando nesse, nesse nível. E eu cheguei a um ponto e Eu percebi que os mesmos dogmas e estruturas que eu estava tendo que atravessar, só para fazer com que as pessoas tenham uma vida decente, vivendo numa comunidade é, segura, naquele, naquele bairro onde eu estava, todos esses, eu, eu, esses bloqueios eram os mesmos bloqueios que eu encontrava. Então, eu vejo que existe uma diversidade né, nessa nossa abordagem, e as pessoas comecem a ver que o clima é algo que elas têm que inserir em tudo que elas trabalham, seja trabalhando com direitos humanos, questões raciais, então... É muito lindo. Eu ia dizer que eu estou preocupado, eu estava preocupado com o clima, mas não era algo que eu acordava e pensava sobre isso. E agora, pensando sobre o clima no contexto de, na maneira de construir uma economia sustentável, é a maneira de construir uma economia justa e inclusiva. Então, essa combinação, tendo conversado com as pessoas sobre o que significa o clima para vocês, como está tudo conectado, isso é algo e me anima muito fazer parte porque eu fui trazido para dentro disso dessa forma. E é uma luta grande. Todo mundo tem o seu pedaço. As pessoas que têm, que são contadoras, sabem que tem um, um, um lugar, um papel para desempenhar coisas que você pode fazer e todo mundo tem Agora, nesse momento, eu não acredito que o movimento do, da, do, da climatização tenha, tenha mudado muito. Mas eu acredito que as coisas estão se tornando e vão se tornar mais eh, diversidade. Justiça para a climatização e que todas as coisas vão estar juntas e vão e, as coisas que agora já estão já são impactadas pela diferença social. O nosso a nossa visão tem que ter uma interseção. Nós todos temos que trabalhar juntos nisso. E as pessoas no planeta tem que ter a mentalidade de prosperidade, tem que ter tem que estar na mesma com a mesma mentalidade, tem que estar trabalhando juntos. 40 milhões de dólares já estão na área de para, supor, para dar suporte para empresas e a área de saúde. O que mais precisamos? Existe uma forma de fazer um, de recuperação. Necessitamos colocar todos juntos. Nós temos muito trabalho para fazer. Os essas últimas partes da pandemia, o como, po, como podemos trabalhar para recuperar, para que as pessoas possam ter trabalho novamente? Porque muita gente já está perdendo muito trabalho. O, o governo já está trabalhando muito nisso, porque tem que olhar nessas três coisas, compromisso, contribuição, e fazer algo pelo planeta. Eu quero falar minha gratidão por ter gastado, por ter ficado um pouco de tempo aqui com vocês. Muito obrigada. Eu espero que eu possa encontrar vocês em algum lugar fora daqui, de tudo virtual. Mas, mais do que isso, eu espero que todos nós consigamos nos ver em nossa, nossa família, virtualmente. Então, eu desejo que você, a vocês saúde, vocês seguros, hidratados, e Just Recovery esse é o, o nosso encontro global para recuperação justa, tem um global para a recuperação justa, e um... Global Just Recovery Gathering.